Bom, tropa, nessa vida nós temos três certezas. A primeira é de que todos nós iremos morrer. A segunda é que todos nós iremos pagar impostos. Sempre terá alguém cobrando eles. E a terceira é que não importa para onde o Dilmo leve a esbanja, eles irão passar vergonha onde for. Então, nós temos a coroação do rei Charles III, e todos os líderes mundiais e artistas foram convidados. Começa a vergonha antes mesmo deles chegarem lá. Aqui temos o Nelipe Feto chorando, reclamando no Twitter. Ele escreveu o seguinte... Olá, Lula, o chefinho novo dele. O Felipe Neto é alguém que gravava vídeo para crianças, essas crianças cresceram, hoje ele está em completa falência e ele tenta mudar de rumo para a política. Ele escreve assim, olá, Dilma, olá, chefinho. O André Danones me avisou no privado e tive que abrir o Google para acreditar. Se trata de um erro algorítmico, mas é inaceitável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa? Google dará explicações? Corrigirá? Sem o PL, não somos obrigados a nada. Então, ele mesmo fez a pesquisa aqui, Lula coroação, e aí o Google diz assim, você quis dizer Lula corrupção? É. <risos> Google, nunca te critiquei, tá bom? Continua aí, né? tirando todo o meu dinheiro, bloqueando ele todo. Não tem problema não, pode ficar, se for para fazer isso, está valendo. Aí ele também pesquisou, né? Aí já começaram a aparecer sacanagem. Você pesquisa Bolsonaro, coroação, e aí o Google responde, você quis dizer Bolsonaro, coração? Desculpa se meu presidente não tem corrupção, junto com sua pesquisa. Eu tô todas. as pessoas pesquisam Lula e corrupção. Não acontece tanto com Bolsonaro, não é mesmo? E aí vamos a outra vergonha aqui. Que é a Esbanja quebrando o protocolo e deixando o Dilma para trás ao descer de avião presidencial. queremos Ibaixo, produção, Traga e O que acontece é que eu realmente aqui, eu vou, eu vou falar minha conspiração aqui, tá? tem mais imagem circula aí. A minha conspiração é a seguinte: a Esbanja foi colocada lá como primeira-ministra, como mulher do Dilma, simplesmente por causa de votos. Simplesmente para garantir. O público das mulheres, não é mesmo? Então eu acho de verdade que um não suporta o outro. Ainda o Dilma deve ter um mau alento total. E a esbande sai na frente, cara. Esquece o que é o presidente ali. A primeira. É a presidenta. Olha lá. É ela que vai cumprimentar os caras da Inglaterra. Que que é o Dilma? Fica lá para trás, velho. Né? Ai, meu Deus do céu. Porque ela é mulher, ela é empoderada, ela pode fazer o que ela quiser, não é mesmo? Aí os memes começam assim. Primeiro cavaleiro e presidenta. <risos> Ai, que ridículo. E aí, claro, ó, pode ser onde for, Lula. Pode ir no país que você quiser. Nós teremos pessoas protestando. Então, não sou eu dizendo que o Moraes é um tirano, tá? Eu sou apenas um vlogueiro aqui mostrando as notícias, né? Tirano, censurador, ditador... O povo de Londres está protestando e temos partes Tá de vibagens, produção. Vamos sair. O que está aqui? Hã? Eu não estou entendendo nada, mas é isso aí. O que, que eles estão falando? Game? Diga aí nos comentários. Mas estão protestando, tá? Estou protestando, então tá valendo. Olha ah lá, pode ser onde você por meu querido, a terá pessoas protestando e é assim, claro que vai ser assim. O povo não pode protestar no Brasil, tá proibido aqui se manifestar. Não na Inglaterra, né? Agora na frente do hotel cinco estrelas de Lula, que a gente vai falar sobre? Lula. Lula. Não sou eu falando que o lugar do Lula é na prisão, tá? Nem chamando ele de ladrão, jamais. Eu? Não, vou falar uma fake news dessa. Um absurdo desses? Vocês não sabem que o Lula foi inocentado um pelo STF? Né? Ele foi descondenado. <risos> não, tá? Só estou reportando aqui. É o povo londrino, brasileiro, lá em Londres, que tá falando, tá? Não sou Lula, eu. o ex-presidiário. Seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. É Lula, uma Lula. vergonha Lula. atrás da. O Bolsonaro pudia o Japão. Pujar de para Londres o país que ele fosse tinha galera lá maluca falando bastanhar mito me tirar foto bastanhar uma foto aqui onde o Dilma vai é o oposto mas que curioso não Opa. esse presidente pode estar na, na presidência com ajuda com ajuda de alguns ministros mas... ai ai vai que vergonha o que mais ladrão seu lugar é na ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula. Caramba, você tinha tia do Zap e não dá paz, hein, velho Tô em todo lugar, velho Você levantar uma pedra, tem uma tia do Zap lá Chamando Lula de ladrão Não dá, velho Meu Deus do céu Aguenta, Dilma. Aguenta, aguenta. Tem mais um videozinho aí. Aí vamos a outra vergonha aqui, mano. Que vestido é esse, velho? Que porcaria de vestida é esse, velho? É, é a monja? As banja, a, jonja? Monja, a Monja, monja? As banjonjas? Bom, Jonja, o que, que é isso, velho? Que ridículo, mano. <risos> ai, ai, agora isso aqui. Agora eu entendi. Agora as peças se encaixaram. É abóbora, tá? É, é abóbora. Vocês não queriam picar, Agora vai ter abóbora. Ah, meu Deus do céu. Abóbora deve estar quanto? Uma abóbora? 20, 30 reais uma abóbora? Ah, meu Deus do céu. Que vestido ridículo. E os memes tomaram toda a internet, né? A esbanja, a monja, a janja... Credo do céu, mano. Quem que é estilista dessa mulher? O que, que ela pensa na cabeça para usar ó, umas coisas horríveis? E sabe o que é mais o pior de tudo isso? Que deve ter custado uma fortuna esse vestido. Deve ter custado assim, os olhos da cara esse vestido. Essa mulher aí tá aproveitando os dias de glória dela, gastando a rodo. Quer saber nada não, quer saber nada não, tá? Tanto que a gente vê aqui, ó. Onde que eles estão hospedados? No Grosvenor House. Que bosta é essa, né? Quanto que é? Quanto que é a diária aí? Ah, Dilma e Esbanja vão se hospedar em hotel que custa quase 100 mil reais por dia em Londres. What? What? Não, nah, isso não é possível, cara. Você tá maluco, mano? 100 mil reais, cara. Você não tem quanto que é isso, mano? O pobre trabalhador tem que trabalhar 10 anos da vida dele sem gastar um centavo, nada, né? Se comprar uma abóbora, por 10 anos para pagar um dia, uma diária nesse hotel. Tem noção da realidade não, Dilma? Você não tem noção da realidade não? Isso daqui, assim, eles vão gastar mesmo e quem vai pagar é o povo e foda-se. Eles são nesse nível, Dilma sabe que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, cara. Ele pode destruir o que ele quiser, pode gastar o que ele quiser. O Alexandre de Moraes vai falar até presidente. Pronto, acabou. Quem reclamar aí vai tomar preço Então é o seguinte: eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Também apoiem o nosso canal através da nossa décima rifa. E cada apoiador ali concorre com cada rifa a mil reais no Pix. É uma forma de vocês me ajudarem e eu ajudar vocês também certo e por último nós temos que falar da nossa nova parceria hoje de manhã eu gravei um vídeo sobre chequem por favor onde eu falo sobre o apocalipse do YouTube e vai estar na primeiro comentário na descrição um vídeo para vocês checarem lá no coste TV a cada pessoa que se inscrever através desse link eles vão me dar um dinheirinho então vocês vão estar me ajudando também tá bom já contamos com 750 visualizações Vamos bombar esse vídeo para mostrar lá que a tropa tá junto com eles, tá bom? É um lugar onde nós poderemos ter a liberdade de expressão. E se algum dia a gente ia desaparecer aqui no YouTube, vocês podem me encontrar lá no cos.tv, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.